Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo gente Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil gente hoje eu estou num apartamento lindíssimo em Gramado aqui na Serra Gaúcha mobiliado decorado 116 metros de área total 86 metros de área privativa duas suítes com lavabo box edifício com Piscina térmica, salão de festa, sala de jogos, passo fitness, zelador, porteiro, elevador de serviço. É um condomínio sensacional de tirar o fogo, tem tudo que você precisa. A gente está a menos de um quilômetro e meio da rua coberta, cinco minutinhos de carro, gente, sensacional. Um excelente imóvel, mobiliário e decorado, um alto padrão construtivo e o melhor, gente, o preço é sensacional, eu vou deixar aqui embaixo o preço sobre consulta, você entra em contato, você não vai perder tempo porque o preço está muito bom gente, Ó, deixa eu começar a te apresentar o apartamento eu entrei por ali, ali a porta de entrada, toda aqui revestido, tá, gente? Ó, isso aqui parece é, um DF que imita marfim lindo, maravilhoso isso aqui, Aí na entrada já tem um lustre com LED, uns quadros, papel de parede aqui atrás de mim olha que lindo isso aqui gente e aqui na entrada a gente já acessa o lavabo do apartamento, ó. Lindíssimo esse lavabo aqui, gente. Todo de quartzo branco. LED atrás do espelho. Lindo, maravilhoso. Aqui tem o exaustor de ventilação mecânica. Aqui à minha esquerda, tá, gente, ó. A gente já tem a sala de jantar. Uma mesa linda. Quatro cadeiras azulzinhas. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Estofada. Parece camurça linda. Aqui, gente, a gente tem um espelhão de fora a fora. Aqui um lustre estilo infinito. Olha que diferenciado esse lustre aqui, meu cara. Lindo, né? Quadro maravilhoso. Papel de parede aqui também. Aqui, à minha frente, nós temos a sala de estar, que eu já vou te mostrar. Aguenta aí, deixa eu te mostrar aqui. Cozinha e área de serviço. Aqui uma cozinha com balcão americano, tá, gente? Duas banquetas aqui. Aqui nós temos um cinza corumbá, um granito aqui, né, gente? Aqui nós temos mais um desnível aqui, ó, você pode estar tá fazendo aqui a sua receita linda, maravilhosa, e depois de pronta colocar aqui para você tomar aquele café com seu cônjuge de manhã cedo antes da caminhada matinal. <risos> aqui na Serra, que que caminha? Conta para mim, conta a verdade. Não é caminhar para ir lá no Mac. <risos> é caminhada, né, gente? Olha só. Aqui, então, nós temos a cozinha, toda ela de cinza corumbá. Tanto o tampo granito quanto a soleira, gigante, vai até lá em cima. Fogão cooktop, o exaustor já tá ali. Aqui nós temos o forno. Aqui, gente, o um micro. Muito espaço pra você estar tá guardando as coisas aqui, ó. Tanto aqui tem espaço, tanto aqui atrás de mim tem mais armário, gente. Aqui também, ó, mais três aqui, ó. O um apartamento aconchegante, maravilhoso. Não é muito grande, mas também não é pequeno. Olha só, aqui na frente, área de serviço. Já com a pia, com a máquina de lavar Armários aqui Sob medida por tudo, o junker tá ali escondidinho Prontinho Mais um armário aqui, mais um varalzinho de roupa Aqui ó, lindíssimo Olha só gente, aqui atrás de mim Tem algo muito importante, que não pode faltar Nos apartamentos, o que que é? A churrasqueira né meu caro? Churrasqueira toda revestida Olha o detalhe aqui gente, a mágica Só fazer o seu churrasco aqui, churrasqueira Deixa eu dizer para você, olha Nunca foi usada. Meu caro, pegar uma churrasqueira verde dessa aqui é uma emoção enorme. Ali embaixo você bota a lenha, o carvão, guarda tudo ali. Refrigerador fica aqui, novinho, zero bala. Até tá funcionando, gente. isso eu vou te mostrar, ó. Geladinho, ó. Me diz quando é que você vem, que eu já vou colocar a champanhe gelar aqui, tá bom? <risos> Mais armários aqui. E agora sim, vamos pra sala de estar. Olha que lindo esse, esse detalhe aqui, gente, ó. De cordas. Olha que legal, para quebrar o ambiente, né? para separar. Aqui um detalhezinho, tem umas plantinhas lindas. Olha só, gente, rebaixamento em gesso. Nós temos uma sanca, toda ela com LED e um lustre muito lindo aqui na sala de estar. Sala de estar aqui com capacidade tranquila aqui, três pessoas, mais duas, cinco pessoas aqui. Aqui é a sala do seu apartamento. Até vou fazer um detalhe aqui, gente, olha só. Vem cá. Baseado em fatos reais Sentei aqui no seu sofá Olha que sofá acolchigante, gente Ah, deu até vontade de ligar a TV aqui e ficar vendo um vídeo do corretor da praia <risos> Aliás, corretor da serra E, aliás, de novo, deixa eu te comentar Se você tem um imóvel à venda aqui em Gramado Quer que ele apareça aqui no nosso site Quer que a gente faça um tour explicando detalhe por detalhe Entre em contato com a gente, tá bom? A gente tá trabalhando na serra em Gramado também E ter será o maior prazer que o seu imóvel apareça aqui, tá bom? Fica o convite para você Então, gente, vamos continuar Uma mesa de centro aqui Aqui nós temos um, de, um detalhe legal, gente Uma mesa aqui, ó De... com vidro, com espelho aqui, gente Muito bacana E aqui, meu cara, nós temos uma sacada integrada O que é sacada integrada? Eu vou te mostrar Vem cá, vamos abrir aqui Olha só como a cortina blackout tira a luz do sol, né? Olha que linda essa vista, meu caro. Olha só, uma janelona na porta-janela, de cima a baixo. Pode estar abrindo ela aqui. Não? E olha a vista que você tem para o vale. Linda, maravilhosa. Ali, na verdade, é o Bosque, né? Um condomínio famosíssimo. Bosque, porque tem um bosque. <risos> você viu no começo do vídeo ali? Tem um laguinho maravilhoso. Você pode caminhar na volta ali. Aqui nós estamos, nós estamos na torre. Apesar dela ser não ser a da frente, ela está virada para frente. Esse apartamento. E, e você então tem essa vista maravilhosa. Aqui tem uma proteção tá, gente ó, de ferro fundido para o seu filho, sua filha, até para o seu pet, dependendo também dele, não ter risco problemas, aqui embaixo nós temos uma hortinha, ó, aqui embaixo, gente, ó, é, ori é original, é planta de verdade, tá? <risos> ó, e aqui, gente, atrás também é revestido de madeira, ali também, de MDF marfim, aqui o MDF cinza, chumbo, ó, aqui tem um armário, gente, ó, você pode estar tá guardando suas coisas aqui, ó, seus livros, né, seus troféus, suas medalhas, <risos> seus processos advocáticos, <risos> Chega de processo, né? Quando ele tem que processar, é que você vai vir morar em Gramado, né? <risos> ó, aqui esquerda e direita são duas suítes. Vamos entrar na direita aqui, ó. Vamos seguir esse padrão. Aqui é o banheiro, então, do seu apartamento. Primeiro banheiro da sua suíte. Aqui é um travertino esculpido direto na pedra. Aqui, gente, ó, tem um espelho. que Eu não consegui achar a luz aqui dele. Vamos ver. Ah, agora achei. Ó, espelho com LED direto no espelho. Aqui tem um box fechado com vidro chuveiro a gás. Ó, aqui você pode estar abrindo armário aqui, ó. Olha que legal. Prontinho aqui. E esse é o banheiro da primeira suíte. Vamos te mostrar aqui, gente. Olha que aconchegante esse quarto. Olha só, cama de casal, piso laminado. Aqueles dois pontinhos é espera para calefação. As aberturas são de PVC. O apartamento já vem com ar-condicionado split. Olha o detalhe do gesso, ó bacana né olha gente ó o ar condicionado já tá ali lindo maravilhoso para você se sentir mais aconchegante ainda se tiver quente digo frio se tiver frio ligo quente essa aqui é a primeira suíte tá bom gente agora deixa eu te mostrar a segunda suíte que é é a principal é a maior é a do casal olha só então seja bem-vindo à sua suíte do seu apartamento aqui em gramado uma cama de casal linda uma vista diretamente para a montanha, para o vale. Ali, gente, ó, você acorda. Você tem a possibilidade de acordar com o Sabiá cantando na sua janela. Olha que não é sensacional isso aqui, gente. Eu vou abrir ali e nós vamos escutar o barulho dos pássaros, tá? Mas olha só. Aqui a gente tem uma cama de casal. Nichos para você colocar aqui. que mais uns gaveteiros. Guarda-roupa, duas, quatro portas. Esse aqui é totalmente espelhado. Vou abrir aqui. Esse aqui dá para abrir porque... Não foi usado ainda, tá, gente? Olha que legal o cabideiro aqui, gente. ó Você puxa ele pra cá e as roupas se mexem sozinhas, ó. <risos> ai, ai, ai, tô brincando, tô aí <risos> Vamos continuar. Olha só, duas portas. Aqui também tem, ó, gente, um roda legal aqui, gente. Ar-condicionado tá aqui, o televisor já tá instalado aí. Ó, aqui também é o banheiro da sua, da sua suíte Igual o travertinho, esculpe direto Espelho com LED, duas portas Aqui a gente tem, tá gente, espelho Espelho não O box de vidro já tá pronto também, tá? Chuveiro a gás E aqui, deixa eu te mostrar Como o PVC olha bem o barulho Não cobri nada com ninguém Vamos ver se o eu, se eu Sabiá canta aí pra você ver <risos> Ó, escuta o barulho da natureza barulho das andorinhas, né? Olha só, gente, ali é um paredão, tá, gente? Ali tem vários vasos de plantinhas maravilhosas, tem várias arandelas aqui, é tipo uma área verde que divide aqui os dois blocos. Ó, aqui tem uma passarela que você acessa o playground lá na frente, aqui também tem uma vista, gente, ó, pra montanha. Você também pode enxergar o seu vizinho. <risos> Tô brincando, né, gente? Tô brincando. Vamos lá. Uh, gente, quero finalizar esse vídeo aqui te falando assim, ó, esse apartamento tá com excelente preço, uma condição muito boa, tá, gente? O proprietário aceita financiamento bancário. Vale a pena você entrar em contato, gente. Não tem hoje no mercado um apartamento nesse condomínio aqui à venda por esse preço, prontinho, mobiliado. Eu vou deixar o valor sob consulta, mas eu gostaria que você entrasse em contato porque esse imóvel, a hora que ele entrar no canal, que já entrou, né, vai ter gente entrando em contato para vir comprar esse imóvel. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Deus abençoe seu dia e sua semana. Até o próximo vídeo, tá bom, gente? Lembrando, se você, se você tem apartamento à venda, chame a gente para ele aparecer aqui no canal, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia e sua semana. Tchau, gente. Até mais.